Que bom, gente, é muita felicidade Equipe linda, maravilhosa Que está nas nossas, estão nas nossas orações dia e noite Todos os dias na porta do hospital Fazendo oração por vocês Por todos Ei. De quem fez aniversário esses dias? Vamos lá, gente você nessa data